Eu vou criar um Emission Ok Uma corzinha aqui Tá As peças pretas eu vou fazer o contrário Eu vou tirar totalmente o especular delas E vou botar o Roughness no máximo Então elas vão ficar completamente opacas Enquanto o quadradinho branco vai Soltar esse brilho, vamos ver fazer uma render de verdade aqui e ver Eu acho que isso aqui ia fazer mais diferença se essas peças tivessem um material mais... Ah, quer ver? Eu vou mudar o material dessas peças e vou deixar elas mais metálico Assim Tá muito longe também né? Vou aproximar minha câmera um pouquinho e Talvez esse mijo tá muito forte né? Não, desculpa, peraí, tô no material errado esse mission, pode ser um mesmo As pecinhas eu vou botar um pouco de transparência também Por quê? Porque eu gosto de sofrer E eu gosto que o meu render fique bem lerdo Mas eu acho que dá um efeito legal Eu vou trocar de metálico para especular mesmo Finge que as pecinhas são como se fosse de vidro Só quero ver como é que vai ficar ó. Pesado é como vai ficar. <risos> mas está bacana. Dá um efeito legal. Quer saber? Eu vou mudar pro Eve. Vou ligar o Bloom Olha! Yeah. Esse efeitinho do Eve todo mundo quer ter no Cycles, mas ele não tem. Depois eu vou explicar melhor essas coisas do Eve, tá? Estou tô fazendo rapidinho aqui só pra. só pra gente brincar de. De luzinha e de brilhinho Sem estresse, tá? Outro dia eu vou explicar isso aqui com calma Tô fazendo bem na correria aqui Só para a gente divertir Eu perdi foi a transparência, né? Eu tenho que explicar uma coisa aqui pro... Pro Yves que ele não sabia ainda Ah, agora meus cilindrinhos Estão mais cilíndricos Olha que bonitinhos 2 segundos de render que tal? Aí bom pode fazer o que você quiser também. Esse cilindro toscão aqui. Obviamente quando você usar suas próprias pecinhas para fazer esse tipo de brincadeira vai ficar muito mais legal, né? Eu só tô brincando aqui para a gente testar essa coisa dos materiais. Acho que quanto mais complexa for a forma das peças, mais interessante esse tipo de efeito vai ser, tá? Você pode criar, então, essas peças com, com brilho, com reflexo, com transparência. Pensa, por exemplo, sei lá, a... ao invés de fazer as peças pretas e brancas, você pode fazer... Um lado as peças são cromadas, como se fosse de metal, e outro lado as peças são de vidro transparente, por exemplo. Pode fazer. E aí se as, as casinhas brancas do tabuleiro tiverem luz, vai ter muito mais reflexo, né? vai dar muito mais efeito. Ou então você pode fazer um tabuleiro simulando a madeira mesmo. E aí as peças têm luz. Né? As pecinhas brancas podem ter luz, por exemplo. As pecinhas pretas podem ter um reflexo. Finge que a pecinha preta é de algum material, tipo um, um acrílico, opaco, que tem bastante brilho, por exemplo. Então, dá para brincar de mil maneiras aí. Ah, isso só vai mudar o seu tempo de render. Né? Se você usar o Wave, por exemplo, fica tudo meio mais rápido. É, mas em termos de criar materiais, texturas, etc, é bem mais simples. Ok? E agora, é, vamos fazer mais um, um videozinho falando sobre o V-Mapping. Eu vou criar um, um outro tipo de tabuleiro, que também só vai gastar um, um quadrado mas eu vou usar aquela foto que eu salvei mais cedo para fazer o tabuleiro